E aí aí, galera, quem vos fala agora sou eu, Francisco Pereira, da equipe de Filosofia do Descomplica. Eu vou trazer nesse queque desenho um resumo de um dos temas mais intrigantes da filosofia, moral e ética. Mas antes, deixa eu te falar, você pode baixar esse mapa mental inteirinho e completinho aqui, o link tá na descrição, tá? Agora vamos que vamos. A palavra moral vem do latim mores, que significa costumes. A moral é um conjunto de hábitos e costumes que orienta a vida em grupo. Isso porque nossa convivência é guiada por um senso mais ou menos compartilhado de certo e errado. Bom, mal, adequado e inadequado. Tudo aquilo que entendemos como correto a se fazer pode ser incluído na moral. Como podemos ver, a moral tem um forte caráter prático. Ela corresponde àquilo que fazemos. Sendo assim, podemos afirmar que a moral é fundamentalmente sobre conduta, sobre a forma como conduzimos nosso comportamento. Mas a moral não é individual. Todo esse aparato comportamental é compartilhado em um meio social, sendo ensinada a todos desde o nascimento. Isso significa dizer que a moral é definida culturalmente, sendo restrita a um grupo em um dado espaço-tempo tempo. Ou seja, muda de cultura para cultura. Já a ética é uma palavra oriunda do grego, etos, que significa comportamento. No dia a dia, não parece haver diferença entre moral e ética, e acabamos utilizando essas palavras para designar a mesma coisa. Mas seus objetos são distintos. A ética se difere da moral por ser um questionamento sobre os valores que guiam o comportamento humano. Nesse sentido, a ética tem um forte sentido filosófico, onde a ação é guiada pela reflexão. Dessa forma, a ética se propõe universal, pois se oferece como uma ferramenta para questionar qualquer conjunto de de hábitos e costumes convencionado. Para isso, a ética parte de princípios estabelecidos. Ora, mas como a moral se aplica? Bem, é o seguinte. O um indivíduo, para desempenhar uma conduta moral, realiza um juízo. Entretanto, esse juízo pode expressar uma passividade, quando o questionamento é nada além de será que o que estou fazendo está de acordo com os costumes fixados? O um indivíduo pode agir em conformidade com a moral e, mesmo assim, não ser um agente moral. Quando esse juízo vai além da conformidade, há uma agência na postura assumida. A questão deixa de ser, a adequação e passa a ser. Será que esse costume está certo? Essa é uma postura ética, onde o indivíduo deve ter consciência de si e do mundo, liberdade de ação e responsabilidade pelos seus atos. Essas características constituem o agente moral. Na história da filosofia, várias correntes éticas surgiram, baseadas em princípios norteadores. Vamos às mais notáveis. Primeiro temos a teleologia, ou o eudaimonismo. Teleologia vem de telos, que significa finalidade em grego. Já eudaimonia significa felicidade. Correntes desse princípio consideram que é bom aquilo que cumpre com a sua finalidade. Por exemplo, se seu celular faz boas ligações, ele cumpre sua finalidade, sendo assim ele é bom. Agora, se você tem uma mesa de jantar linda que super combina com a sua decoração, mas realizar refeições nela é desconfortável, ou a mesa é muito frágil e você evita de usá-la, então essa não é uma boa mesa de jantar. A maioria das éticas antigas acreditam na felicidade como um objetivo de vida. Sendo a finalidade do homem alcançar a felicidade, será moral a conduta virtuosa que faça o homem feliz, ou seja, a virtude estar em toda conduta que conduz o homem à sua finalidade. Agora o utilitarismo. Baseadas no princípio da utilidade, as ações são consideradas boas ou más de acordo com seus desdobramentos. Ou seja, as ações são valoradas segundo suas consequências, respondendo uma pergunta básica. Essa ação foi útil? Um tipo particular de consequencialismo, o utilitarismo, propõe o cálculo utilitário, que estipula o custo-benefício das consequências. São boas as ações úteis, as que levam a um estado de coisas igual ou melhor que estados alternativos. Priorizando o bem coletivo, uma ação é moralmente boa caso produza o máximo de prazer para o maior número de pessoas, com o menor sofrimento possível. Por fim, o deontologismo. O termo vem de deon, que significa obrigação. Doutrinas deontológicas afirmam que a moralidade é uma questão de deveres e obrigações. Quando algo é útil ou alcança sua finalidade, ele é bom em geral, mas para o deontologismo, o moralmente bom é dependente da vontade do agente moral. A ética deontológica estabelece assim uma diferença entre aquilo que é bom por trazer algum benefício e aquilo que é moralmente bom, que tem um compromisso com o eticamente certo. Prazer, desejos e emoções não podem ser princípios morais, não se trata de virtude ou consequência, mas de estabelecer princípios racionais anteriores à ação que delimitarão o bem e o mal. A mais famosa corrente deontológica é a proposta por Kant, onde o um imperativo categórico funciona como ferramenta racional que revelará quais são ações benéficas para todos os seres humanos. Conseguiu entender tudo? Deixe aqui nos comentários sugestões para nossos próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações no link que está na descrição. Para ter acesso ao nosso conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais, é só assinar o Descomplica no link que está na descrição, e tá com aquele descontaço. Ah, na descrição você também vai encontrar o link para baixar o mapa mental completo e de graça. Até o próximo vídeo.